Fim de ano chegando, hora de fazer a matrícula dos nossos pequenos. Vamos falar sobre as escolas? Música Nessa época do ano, começa aí a procura por onde vamos colocar o nosso filho para estudar. Tanto criancinhas que estão indo pela primeira vez na escola, que a gente quer achar um lugar que seja acolhedor, que tenha uma série de pré-requisitos ali que a gente gostaria e tanto sonhou para o nosso pequeno. Quanto também para crianças que vão mudar de turno, precisam de uma escola maior e a gente precisa achar o lugar ideal, como é difícil. Mas é muito mais difícil para as famílias que têm um filho, já diagnosticado com autismo, ou que tem alguma questão no neurodesenvolvimento, ou que ainda estão em investigação. Porque quando a gente chega na escola, é aquela simpatia, né? Quando alguém quer vender pra gente um produto, principalmente em uma escola particular. Quando eles querem, eles têm interesse na gente, aí é aquele sorriso, e mostra a escola. Às vezes servem até cappuccino, né? Eu, eu e meu marido, a gente tem uma... uma piada interna, assim, que a gente fala, hum, se te serviram um caputino, cuidado, porque essa conta vai sair cara. Então, quando servem caputino pra gente em algum lugar, numa loja, em algum lugar, a gente fala. hum, aqui, é perigoso, é um ambiente perigoso, fica esperto, amor. E aí, você começa a contar que teu filho tá em investigação por algum atraso na fala e a luz de preocupação ali dos educadores de quem está do outro lado do balcão já se acende e o sorriso começa a diminuir, o cappuccino não vem mais, mal você precisa implorar por uma água te mandam ir ali no bebedouro, você já não é mais tão interessante enquanto cliente para aquele lugar e vai começando a nossa angústia, né? O lugar que se devia ser o primeiro a acolher e falar Vamos junto, no caminho a gente vai recalculando a rota Vai pensando no, em tudo de melhor que a gente pode fazer Porque afinal somos educadores? Estamos preocupados com o processo de evolução da sua criança? Não, é o primeiro lugar que a gente encontra barreiras E aí a conversa já começa a ficar assim Talvez aqui não seja o melhor lugar para o para, uma, para o seu filho, talvez seja melhor uma escola que tenha mais atividades de natureza, ao ar livre que tenha menos rigidez assim, com apostila né? com dificuldades acadêmicas, talvez seu filho seja mais feliz bem longe de mim, é essa a impressão que eles passam para a maioria dos pais de crianças com desenvolvimento atípico né? com um desenvolvimento que sai fora ali do padrãozinho de todos iguais. E isso é um horror. Isso acontece há muitos anos. Quando eu comecei a trabalhar com autismo, aí há quase 20 anos atrás, quando eu ouvia isso eu falava, gente, que absurdo, mas agora eu não aguento mais ver todas essas histórias repetindo todos os anos. Gente, é impressionante como os erros, os erros se repetem. Não é normal isso acontecer. E agora, ainda que a gente tem um número de diagnósticos imenso, Aí a estatística do Centro de Controle de Saúde do, dos Estados Unidos, uma para cada 44 crianças, saiu no jornal importante de pediatria, um jornal científico, né? uma, uma revista científica, uh, há alguns meses atrás, uma para cada 30 crianças. Então, as escolas né, até tinham essa opção de tentar afastar os alunos com alguma neurodiversidade, mas agora não tem mais. Então a gente precisa falar sobre a capacitação das escolas. As escolas precisam começar ou aprimorar essa capacitação, montar núcleos dentro de especialistas, buscar cursos buscar capacitações porque a gente tem muitos seguidores aqui no canal de professores e muitos alunos nos nossos cursos de capacitação que são professores e todos é unânime todos falam que eles estão ali pagando do próprio bolso indo atrás por própria vontade que eles têm pouco ou nenhum incentivo da direção escolar então é importante para todos os ensinos públicos e privados que a gente invista nesse núcleo, porque a neurodiversidade ela é benéfica para todos os alunos, para todas as pessoas, não só para quem está precisando da inclusão, e é muito diferente, integração de inclusão. Integração é você colocar uma criança ali dentro e dar a mesma metodologia de ensino e esperar que ela aproveite ali, é o que nós podemos fazer, não. Isso não é inclusão, isso é integração, a inclusão é você coloca a criança ali dentro e vai junto com ela acompanhando o desenvolvimento, adaptando materiais, gerando estímulos que de fato vão atingir esse cérebro, vai ter aproveitamento dessa criança e vai ajudar no desenvolvimento dela. Contem comigo para fazer isso. Escreve aqui embaixo como é na sua escola? Escreve aqui embaixo o que você conseguiu com o seu filho, como é que é a sua realidade para gente formando uma corrente de trocas. Espero que esse vídeo ajude e chegue em muitas pessoas, então dá um joinha e compartilha. Um beijo grande e até mais!